Agora eu vou explicar para vocês, com toda a calma do mundo, como é que o DNA está organizado dentro do núcleo. Olha esse esquema lindo aqui que eu montei para vocês, tá? que você vai bater um print ou vai anotar esse esquema aqui que vai ficar muito top na hora de você estudar. Pessoal, o DNA, ele começa com a dupla hélice, bem pequenininho, tá? Ele é uma dupla hélice, dupla fita, esse é o nosso DNA. Só que eu falei, o DNA ele tá dessa forma dentro do núcleo? Não! O DNA ele tá altamente enrolado, você vai começar a usar o termo agora compactado ou condensado. Ah, o professor mostrou na sala não sabia o que era, agora já sabe. Condensar quer dizer enrolar. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse DNA e eu vou enrolar ele bastante. Só que para enrolar esse DNA, eu vou precisar de umas estruturas, que são chamadas de estonas. O que são as estonas, Kennedy? São proteínas que vão ajudar a enrolar o DNA. Eu vou te mostrar mais ou menos, de maneira bem didática, para ti conseguir entender como é que funciona. Olha, deixa eu chegar mais perto. Deixa eu deixar a câmera focar. Tá? Ela focou? Pessoal, imagina aqui eu tenho aqui algumas estonas. Eu tenho uma proteína estona, eu tenho outra proteína estona, ela é uma bolinha, mas na verdade isso é só um exemplo, micel. Eu tenho outra proteína, outra proteína. Existem proteínas também não estonas, mas aí tudo bem. Eu vou pegar essas proteínas, imagina que agora esse cabo aqui é o DNA, tá? Tudo bonitinho, claro que ele está em dupla hélice, é o DNA. O que, que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a pegar o DNA, eu vou começar a enrolar, bem aqui, olha, tá vendo, olha? Eu vou enrolar. Olha, eu estou enrolando. Qual é o nome disso? Isso é chamado de condensação. Condensação ou compactação. Eu estou enrolando o DNA. Então essa é a função das estonas. As estonas fazem parte do que a gente chama de cromatina. Só que calma, vai virar cromatina. Quando ainda só está no começo de enrolar, qual é o nome que eu dou, Kennedy? Fala comigo. O nome é nucleossomo. Fala para mim. Nucleossomo. Só que vai chegar o um momento, olha, deixa a câmera ajustar. Vai chegar o um momento que eu vou enrolar tanto, enrolar tanto, que desenvolve para cromatina. Ah! Então a cromatina é isso. Deixa eu, deixa eu tentar compreender de novo. Eu tenho DNA, eu vou ter proteínas, eu vou começar a enrolar até o momento que eu vou ter a cromatina. Lembrando que a cromatina pode ser dividida em eucromatina e a heterocromatina. Ah, Kennedy, então a cromatina ela já está condensada, sim. Tem gente, cuidado, que fala que a cromatina não é condensada e que o cromossomo é condensado. Galera, a cromatina ela já é condensada, só que não é tão condensada como o cromossomo. Bora continuar essa condensação? Se eu pegar, enrolar, enrolar, mas enrolar muito, até o momento que atingir a forma de um bastão, é nesse momento que a cromatina é chamada de cromossomo. Deu para entender? Então, o, o, o cromossomo, na verdade, é o ápice de condensação da cromatina, é o ápice de enrolamento. Agora, normalmente, dentro da célula, a célula está em que forma o DNA está? Nessa forma aqui. Por que não pode ficar nessa forma? Porque nessa forma aqui, galera, ele é muito grande. Só para vocês terem uma noção, deixa aqui <risos> focar, só para vocês terem uma noção, não estou brincando. Se eu pegasse o DNA dupla hélice de um espermatozoide, um espermatozoide, esticasse ele, ele poderia chegar a um metro de comprimento. Se eu pegasse todo o DNA, todo o DNA do teu corpo, de todas as células, tirasse de dupla hélice e grudasse um no rabo do outro, daria para ir até Plutão. Kennedy, alguém rechecou o DNA? Não. Isso são cálculos matemáticos a partir do tamanho do DNA. Então, galera, o DNA ele não está nessa forma. O DNA está na forma compactada dentro do nosso corpo. Só para você ter uma noção do tamanho do DNA. Só que, normalmente, ele está na forma de cromatina. O DNA, quando ele vai sofrer uma divisão celular, sendo mitose ou meiose, a gente vai estudar, aí que ele se transforma de cromatina para cromossomo. Tudo bem? Agora, olha que interessante. Eu acho que vocês já estudaram os cromossomos de duas formas. Desde o ensino fundamental. Pelo amor de Deus, vocês já começaram a ver cromossomo lá desde o ensino fundamental. Ah, eu não sei o que é. Vou te mostrar o que é. Peguei essa cromatina, enrolei, enrolei, enrolei, enrolei, enrolei, até formar um bastão. Como é o nome desse bastão? Cromossomo. A gente vai ter uma aula que a gente vai falar melhor só do cromossomo, tá? Mas é só o geral aqui. Um cromossomo. Do que é feito um cromossomo? Uma molécula de DNA, mais proteínas chamadas de estonas. Galera, o cromossomo é a cromatina enrolada. Tudo bem? Então é uma molécula de DNA. Esse é o cromossomo. Só que quando a célula vai se dividir, exemplo, na mitose, eu tenho uma célula... Eu vou ter que transformar em duas células. Concorda comigo que eu tenho que duplicar a quantidade de DNA? Se eu tenho um DNA, eu quero distribuir um DNA para cada célula. Por isso que o cromossomo ele sai de um bastão e desenvolve para X. Agora, cuidado em prova, que a gente vai estudar depois, que quando ele está dessa forma, é um cromossomo. Mas quando ele está na forma de X, ah, é dois cromossomos. Não, é um cromossomo. Ah, não entendi. O que muda, galera, é a quantidade de DNA. Cuidado! Aqui eu tenho uma molequinha de DNA e aqui eu tenho duas molequinhas de DNA, um do lado, um do outro. O que, é que eu quero dizer com isso? Presta atenção, olha para mim. Se eu sou um cromossomo, olha, eu sou um cromossomo. Tá olhando para mim? Eu sou um bastãozinho. Quantas moléculas de DNA eu tenho? Uma molécula de DNA. Eu vou desenvolver para x, aconteceu a duplicação do DNA. A gente vai estudar a duplicação. Aí ah, eu estou na forma de x. Quantos cromossomos eu sou? Eu continuo sendo um cromossomo. Qual é a diferença? Eu tenho quantas moléculas de DNA agora? Duas. Não esquece. Então cromossomo na forma de x é um cromossomo, só que com duas moléculas de DNA. Agora especificar um pouquinho mais isso aqui. Presta atenção. Olha, pra... Olha que lindo isso aí. Presta atenção. Cada lado do cromossomo, cada lado dele tem um ladinho, exemplo, x, tem o meu lado e tem o outro lado. Cada lado do cromossomo a gente vai dar um nome. Qual é o nome? É chamado de cromátide. Só que desse lado, tá vendo que eu destaquei aqui? Esse lado é irmã da outra. Por isso que a gente chama de cromátide irmã. E elas são idênticas. Se cair em prova, o professor perguntar como é o nome de cada lado do cromossomo, quando ele está na forma de x, vai chamar de cromátide, só que é cromátide irmã nessa forma que tem duas cromátides. Deixa que a gente explica.